Está preparado para ser hipnotizado? Tá, tá, tá, tá, tá. Brincadeiras à parte, se quiser aprender a fazer esse delicioso doce de leite feito com leite vegetal, vem comigo que eu vou te ensinar. Olá meus lindos, vamos fazer um delicioso doce de leite vegano. Enfim, essa receita é aquele tipo de receita fácil e gostosa que todo mundo ama. E se você também ama, já dá seu like nesse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente tá aqui fazendo receita gostosa toda semana. Essa receita eu fiquei inspirada pra fazer porque eu recebi em casa esses dias. Se você me segue lá no Instagram, você viu? Se você não segue, tá perdendo. Vou lá seguir. Esses leites da iracena, todos vegetais, cada um de um sabor. Então eu resolvi criar uma série de receitas aqui no canal, utilizando esses leites. E a primeira não poderia ser o quê? Outra que não fosse doce de leite, porque eu sou louca, fanática, apaixonada por doce de leite. Então vamos começar a nossa receita de doce de leite, a qual só tem o quê? Dois ingredientes. Eu lembra que eu falei que essa receita é fácil? Não é fácil, gente, só tem dois ingredientes. Que são o quê? Um litro de leite vegetal, eu tô usando aqui esse mix, que é castanha, amêndoa e amendoim e uma xícara e meia de açúcar só o que, é que a gente vai fazer basicamente a gente vai caramelizar nosso açúcar depois a gente vai adicionar o leite nesse açúcar e deixar cozinhar até chegar no ponto doce de leite lembra que eu falei que é fácil eu já fiz essa receita também utilizando leite de castanha e fica muito muito bom. então fica aí a escolha de vocês se vocês preferirem qualquer um dos dois leites então vamos começar para começar a nossa receita, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai caramelizar nosso açúcar. Eu tenho aqui uma xícara e meia de açúcar, vou ligar meu fogo, fogo médio, e a gente vai colocar esse açúcar aqui para derreter. O que a gente vai fazer aqui, eu chamo de um caramelo seco, porque vai só açúcar sem água. E a gente vai, é bem simples, gente, a gente vai só aqui ficar de olho no açúcar quando ele estiver completamente derretido, aí a gente segue nossa receita. E aqui, assim que o nosso açúcar derreter completamente A gente pega nosso leite e balança Lembre-se, sempre que leite vegetal Ele vai fazer o que? Ele vai separando a medida do tempo que ele vai ficando parado Então antes de usar é bom dar uma balançada E a gente vai o que? Aqui, assim que o nosso açúcar derreteu completamente O meu tá quase lá já Eu vou jogar um pouquinho de leite aqui Ele vai subir, então lembre sempre De pegar uma panela alta pra fazer esse tipo de coisa Eu vou jogar um pouquinho de leite aqui Ele vai subir, sim, estou repetindo Aí depois ele vai descer, eu vou misturar, ele vai derretendo, o açúcar que tá embaixo vai endurecer um pouquinho, é normal, ele endurece, depois ele vai derreter de novo. E a gente vai botando esse leite aqui aos pouquinhos, para esse leite não subir, derramar, mais é muito quente, você pode se machucar, tá bom? Então, vamos começar. o leite todo, lembre-se sempre, o começo tem que ser bem aos pouquinhos pra poder não dar ruim, você não se machucar. Tem um pedrinho de açúcar ainda que vai ficar formado, não tem problema, você vai fazer o que? Você vai deixar isso aí dissolver e cozinhando aos poucos, vai demorar mais ou menos uma hora pra esse doce ficar pronto. Então, de vez em quando você vem aqui, dá uma mexidinha, dá um carinho, olha ele e não esquece ele que tá no fogo, mas assim, não, não precisa ficar o tempo inteiro na frente do fogo mexendo também. então é isso, a gente vai deixar o nosso doce cozinhar e eu mostro pra vocês quando estiver é pronto. E esse daqui é o resultado final do nosso doce de leite, gente. Olha essa perfeição. Vocês conseguem ver daí? E fica perfeito, aquele doce de leite. E o cheiro? Hum. A pessoa tá meio hipnotizada aqui no doce de leite. Você? Talvez? Quem sabe? Não? <risos> Brincadeiras à parte, vamos experimentar, né? Minha colher aqui já está bem mais do que lambuzada, vamos ver se isso daqui tá bom mesmo. Hum. Hum. Perfeito! Sem palavras. Hum. Hum. A textura. Ela é igualzinha ao doce de leite tradicional. O sabor é diferente, obviamente. Porque o leite vegano ele tem um sabor diferente do leite tradicional. Mas assim, não perde nada. Muito bom. Hum. E essa foi a nossa receita da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.